No vídeo de hoje, vou falar sobre quatro fatos que pessoas que guardam roupas para ocasiões especiais estão fazendo. Olá, eu sou a Marcela D'Amaso, consultora de imagem e estilo pessoal. Se você ainda não me curte nas redes sociais, é o Marcela D'Amaso. Eu estou no Facebook, Instagram e Pinterest também. E se você ainda não se inscreveu neste canal, curte esse vídeo se inscreve e ativa o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Você já parou para pensar em quantas vezes você deixa de usar uma roupa especial, uma roupa que você goste muito simplesmente porque você começa a rotular como roupa de sair? E aí eu te pergunto, por que você age dessa forma? Porque a maioria das pessoas não entenderam ainda que isso não tem propósito nenhum. Não tem porquê você ficar guardando roupas. Pensa assim comigo, no dia a dia você simplesmente coloca uma roupinha né, bonitinha para sair, bonitinha assim né, aquela roupa de sempre e sai. Mas aí quando tem alguma ocasião mais especial que requer um, um dress code diferente, você capricha, você se arruma e você vai bem vestida para este evento. Mas não é totalmente culpa sua, nem vou falar de culpa, isso é algo que vem da nossa infância. A gente foi uh, educado e, poxa vida, sempre teve aquela coisa de, olha, roupa de sair, roupa de brincar, uniforme de escola, então roupa para você ir para a escola. E aí a gente acaba levando isso para a vida adulta, o que não faz mais sentido nenhum. Porque você não precisa ficar separando as suas roupas, porque você não vai brincar até se sujar. E outra, existe sim roupas para cada ocasião você não vai sair com uma calça jeans para para treinar uma academia por exemplo mas essa distância esse distanciamento não deveria ser tão grande e assim vamos parar para pensar que a nossa vida é feita de vários momentos e nós vivemos no dia a dia sem ter que usar necessariamente todo santo dia uma maquiagem especial um vestido de festa um salto dourado. Normalmente é trabalho, lazer, estudo, faculdade, curso, cinema. E aí eu te pergunto, por que não se arrumar nessas ocasiões que também são especiais, mas que fazem parte do nosso dia a dia? Não é porque não é um casamento que você ir a uma reunião de trabalho, por exemplo, seja uma coisa que você não precisa se arrumar. Ou o simples fato de você levantar de manhã e planejar todo o seu dia e colocar uma roupa legal para caminhar, para os eventos que você tem no dia, para encontrar uma amiga, ou ir num barzinho, ou ir num restaurante. Por que não caprichar nesses dias? Um exemplo disso é assim, você guarda aquela roupa maravilhosa, você comprou uma calça, comprou uma calça maravilhosa. E aí você guarda essa bendita calça para usar, sei lá, num fim de semana. E você não vai trabalhar com essa calça porque ela é uma roupa de sair uma calça mais bonita, que você gostou, então você deixa espera chegar o fim de semana para ter alguma outra coisa que se não a tua rotina semanal para você poder usar essa calça que você gosta tanto. Ou se não você comprou uma blusa maravilhosa de paetê e alguém falou que você não pode usar brilho no dia, no dia a dia. E assim, existem diversos truques de estilo, truques de styling que podem te ajudar a eliminar um pouco dessas crenças que limitam você a ter um estilo legal, a se vestir bem em todas as ocasiões e a se arrumar com naturalidade, com versatilidade e de uma forma descomplicada. Porque ninguém merece ficar compondo looks absurdos para ter que sair ou para pegar o filho na escola. Não, a vida da gente é rápida e a gente precisa dessa versatilidade. Então, eu vou começar com o fato número um que é quando você acredita em certo ou errado. Mais ou menos o que eu acabei de falar aqui do brilho ou da blusa de paetê que você não pode usar porque alguém falou que é errado. A gente foi educada a pensar dessa forma, a consumir moda dessa forma. Por quê? Porque há um tempo atrás existia, existia uma regra que você podia, do que você podia e do que você não poderia fazer. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe tinha umas revistas de, de moda e... Eu, super curiosa, gostava muito. E eu lembro de ter enquetes do que era certo e o que era errado. Aí você virava no final da, da última da última página e você via se você tinha acertado ou não. E era como a moda era ditada. Você poderia ou não poderia usar. Se você usasse, você estaria na moda. Se você usasse de outro jeito, você não estaria. Basicamente isso. E às vezes também tinham várias matérias. Aquelas matérias enormes falando de como a mulher deve se vestir, o que ela deve evitar, o que ela tem que comprar, o que ela não tem que comprar, como usar determinada peça. E isso vai limitando você. Então, quando você chega numa idade que você já tem o seu, o seu estilo, né, já está mais ou menos formado, você começa a se apegar naquilo. Ah, eu não posso usar calça branca com uma blusa preta por cima. Eu tinha vários dessas, sabe, dessas de certos e errados que, nossa, me limitaram bastante ao longo né, de um período de tempo. E eu sempre falo isso, que é para vocês entenderem. Não é a faculdade de moda que vai te ensinar a se vestir bem ou mal. Você tem um estilo e você tem que trabalhar. Tem que trabalhar esse estilo. Você tem que ter autoconhecimento, você tem que ter as informações certas. Eu trabalhava, estudava. E não tinha estilo algum, acreditava mesmo, ah, não vou pôr um brilho, né? Ah. ou se não, vou ser disruptiva hoje, vou usar um, sei lá, eu gostava de usar muito calça... calça de alfaiataria com tênis. Então assim, mas era um dia que eu sabia que as pessoas iam olhar para mim, então me preparava psicologicamente, porque eu ainda não estava habituada a usar o que eu queria na hora que eu queria. E isso transforma tudo numa prisão. Porque nós somos únicas e diferentes, graças a Deus. A gente não precisa seguir uma forma de se vestir, ou um estilo dominante, ou o que as pessoas estão usando naquela, naquela hora, naquele momento, naquele ano. Então se você quiser usar brilho de manhã, usa. Se quiser misturar alfaiataria com jeans, mistura, fica legal. Não é porque uma pessoa acha errado que você também tem que seguir o que ela está falando. Se ela acha errado, o problema é dela. Se ela não gosta de usar aquilo, o problema é só dela. Você tem que ter na tua cabeça que você gosta e você pode usar. E tem diversas maneiras de você usar brilho, misturar prata com dourado na bijuteria, que muita gente ainda tem, é, se pega nisso, né? De, de não fazer essa mistura. Dá pra usar e assim, e tem muita gente usando, tá? Uh, calça de paetê ou calça com brilho metalizado, como eu falei anteriormente, você pode usar um blazer uhum. né, de alfaiataria, todo estruturado, com uma calça jeans, um tênis, uma mule, dá para fazer muita coisa, tem muitos estilos que você pode explorar dentro do teu estilo, tem muitas coisas, então não se limite a ficar ah isso é certo isso pode isso não pode só porque uma pessoa falou alguma consultora alguma autoridade na moda se liberta já disso hoje tá começa a deletar essas informações para que você consiga ter liberdade para se vestir o segundo fato que você provavelmente não use todas as peças do seu armário e você guarda para essas ocasiões especiais é porque você não usa todo o potencial que o teu armário tem aí você pode falar pra mim ah mas o meu meu armário não tem aquelas roupas especiais dá para ser básica que dá para ser estilosa assim o que acontece é que você dá muito mais ênfase a alguma ocasião que é mais especial do que o teu dia a dia do que o teu... a tua rotina eu não sei qual é a tua rotina eu não sei se você sai para trabalhar se você trabalha em casa se faz home Office se você cuida da casa, ou se você sai, vai para, para muitas reuniões, ou sai para, para almoçar com as amigas sempre. Mas às vezes você não dá muito, muita importância para isso. É, você prefere se arrumar melhor se tiver um casamento, alguma coisa assim. E no teu dia a dia você fica lá com aquela roupa qualquer, de qualquer jeito, e vai levando isso. O armário de todo mundo tem um potencial. Tem gente que fala... Eu, eu fico assim, horrorizada, muitas vezes, com aqueles programas que jogam todas as roupas do, dos participantes porque ah, não serve nada e deixa uma ou duas roupas. Primeiro que a gente tem que respeitar o estilo de quem está ali. né Você precisa respeitar o seu estilo, assim como eu respeito o meu. Eu não gosto de usar salto, mas você gosta? Eu não vou falar para você jamais. né Não use salto, use só flat, use só tênis. Para, porque você não precisa. Tem mulheres que precisam, que gostam, que querem, ponto. Então, se você começa a extrair todo o potencial do teu armário, misturar a, as formas geométricas, combinar cores diferentes que você nunca fez, sabe aquelas combinações bem legais que você nunca fez? Isso é explorar o guarda-roupa. É usar uma peça que você nunca usou com aquela outra peça que você achava que ficava ruim, mas que na verdade você experimentou e ficou boa. Então começa a explorar isso para você também não cair naquela no certo e errado que eu acabei de falar. Essa calça só com essa blusa, essa blusa só com essa saia, esse vestido tem que usar de sandália, não pode usar isso, não pode usar aquilo, na verdade você pode usar o que você quiser, desde que esteja no teu estilo, desde que você queira, esteja se sentindo bem com isso, que também é muito importante. Não quero ninguém aqui é, saindo de uma forma super diferentona e passando vergonha, isso não é legal, tem que estar dentro do teu estilo, você tem que se sentir confortável com isso. Não só o conforto de você não ter o pé machucando por causa de alguma sandália que te aperta, mas para você também se sentir confortável em qualquer ocasião que você esteja. Não se sentir arrumada demais e não se sentir desarrumada demais. E aí eu vou te dar outro conselho. Dá uma olhadinha naquelas roupas que você usa menos. Tenta entender o porquê. Eu não posso chegar para você e falar, ah, você não usa essa porque você guarda. Às vezes tem roupa que a gente não usa muito e a gente não sabe o porquê. Então pode ser que você tenha lá uma roupa, uma peça de roupa, que você acha que não combine com outra roupa, só com aquela camisa, com aquela blusa. Então começa a fazer esses experimentos, né? porque é muito legal quando você descobre, você fala, caramba, olha, dá pra fazer, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Eu sempre estou fazendo esse tipo de, de experimento, porque às vezes a tua roupa está lá, você nem está usando tanto e não sabe por quê. Às vezes você cansou de usar aquela blusa, você quer usar outra, ou aquela saia, você quer usar outra coisa. E aí você não pode, porque você está limitada a usar aquela peça com aquela peça com bilindim. Então, começa a inserir a, as roupas que você não usa tanto no teu dia a dia, até você conseguir normalizar tudo isso. Mas se você tem um armário cheio, aquele armário lotado, e você sempre fala aquela frase, não tenho nada para vestir, esse também é um fator, que você começa a deixar somente aquelas peças especiais, Pra você usar em ocasiões especiais. Aquelas peças preferidas, as mais bacanas, aquela que você sente super bem. Você deixa ela para usar numa ocasião especial e fica reclamando que não tem roupa para vestir. Isso é uma, é uma bobagem tão grande. E eu não sei quem que começou a falar isso. que é, Sabe, você tem que ter muita roupa. Ai, porque eu tenho muita roupa. Eu não sei quem que achou legal falar que ter muita roupa é uma coisa boa. Se você não usa suas roupas, não é uma coisa boa. Você só está gastando dinheiro, o seu tempo e gastando o espaço que você tem no teu armário. Imagina você ficar acumulando tudo, porque aí você cai mesmo naquilo. Não tem o que vestir. E aí a gente volta também para o segundo fator, que você não usa todo o potencial do teu armário. Roupa não usada é dinheiro mal gasto. Não importa se você gastou R$ reais, reais ou mil reais, não usou, foi um dinheiro mal gasto. Roupa para você ter assim uma boa... Para você não desperdiçar tudo isso que eu falei, dinheiro, tempo, espaço. Você precisa usar as roupas que você compra. E você precisa também, igual eu falei, se sentir confortável, se sentir bonita, estar dentro do teu estilo. E aí, se você começa a priorizar só ocasiões especiais... Eu, eu lembro de um de um tempo que eu estava fazendo entrevista e eu fui numa, numa agência... Eu não estava trabalhando com moda nessa época. Eu fui numa agência tal, conhecia mais ou menos as pessoas. E a mulher da RH também estava, né? a profissional da RH estava lá. E ela estava tão mal vestida, tão mal vestida, e ela começou a se incomodar tanto, porque né, ela viu meu currículo, eu falei que eu estudei moda, que eu sabia, não sei o que, que eu tinha um blog, porque eu sempre mantive meu blog. E ela começou a sentir mal. Ela falou: ai, hoje eu me... ai, vesti só essa blusa aqui. Ai, porque estava tava correndo. E aí eu pus essa calça jeans, sabe, dando desculpa pra mim. Eu, tipo, tá, né? Fazer o quê? Eu não tô te julgando. É, cada um se mexe como quer. É. E ela começou a falar, não, porque eu tô muito gorda, porque eu engordei, porque isso, porque aquilo. eu falei, sabe, na hora eu fiquei pensando, não, não é por isso. Provavelmente essa mulher prioriza algum evento especial. ah eu vou sair com meu marido, a gente vai num restaurante... Cinco estrelas, então eu vou colocar a melhor roupa que eu tenho. Mas aí o trabalho, coloca o quê? Aquela calça jeans, aquela blusinha. É o que eu sempre falo, é aquele uniforme sem graça. Existem uniformes bem legais, mesmo usando blusinha e calça jeans, que são bacana. Depende do jeito que você usa, depende do jeito que você porta, depende do teu estilo, depende do tecido, depende de uma porrada de coisa. Mas naquele caso, via-se claramente que ela não estava priorizando o trabalho. E o que eu achei mais interessante é que era do RH, né? É você ser ali o cartão de visita da empresa. Então, para de priorizar essas ocasiões especiais. Ah, eu vou usar quando eu sair, quando eu for fazer isso, quando eu for aquilo. Para de priorizar isso. Que aí é o que acontece mesmo. Você nunca vai ter nada para vestir a não ser em ocasiões especiais. Basicamente é isso. Você tem até, às vezes, você tem até as roupas, os acessórios certos. Você tem a blusa certa, o que te cai bem, e você deixa exatamente para usar. Você não usa no teu dia a dia. Então você passa assim, no teu dia a dia, só sua rotina, toda mal arrumada, igual eu falei com a moça, né, de calça jeans e, e blusinha, sabe? Toda mal vestida, para se aprontar melhor para uma ocasião diferente do seu trabalho, por exemplo. Então pra você se libertar disso, o que você vai fazer? Você vai voltar lá pro primeiro passo. Acabar com esse negócio de certo e errado. Você vai organizar o seu guarda-roupa, limpar, fazer um destralhe, até que esse guarda-roupa realmente fique a sua cara. Até que você tenha as roupas certas para você usar. Porque às vezes está lá com o guarda-roupa lotado, e tem muita peça que você não usa assim há anos, e ela está lá só guardando, pegando espaço, ocupando um espaço, que poderia ter uma peça que você possa usar sempre. Então, pensa nisso e começa. Começa de hoje. hoje. Mas agir de verdade. Não, não aquela coisa, ah, depois eu faço, ah, ah, mas não é pra mim isso. É pra você sim. É para todo mundo que quer se vestir melhor no dia a dia. De forma descomplicada, sem ficar presa com tendência de moda. Vai lá, organiza, limpa, destralha. Organiza direitinho suas roupas para facilitar no dia a dia, que eu tenho certeza que você vai começar a usar mais o potencial do seu guarda-roupa e você sempre vai ter roupa para o teu dia a dia ou para ocasiões especiais. O quatro fator de quem ainda deixa essas roupas para usar nessas ocasiões são pessoas que não conhecem ainda os truques de styling. Eu tenho um e-book que eu coloco 50 truques de styling, mas assim, 50 truques bem, bem rápidos, tá? Nada de muito elaborado, porque eu sei que quem está começando do zero não tem o hábito de nem, nem, a, experiência, nem a experiência de ficar né, colocando aquele monte de coisa e combina e faz mix disso, mix daquilo, e sabe? Faz aquele estilão criativo e sai. E segura, né? Porque cê, também você tem que segurar. Segurar o carão ali, porque senão você vai se sentir mal. E esses truques, eles são indispensáveis para ter um guarda-roupa inteligente. Você vai precisar, por exemplo, de cinco camisetas amarelas? Por que não ter uma e fazer todos esses truques? Dar um nozinho na camiseta, usar ela bem solta, bem larga. Ou usar com uma jaqueta, com um, um max colete. Esse tipo de truque ajuda bastante a você também pegar e trazer essas roupas das suas ocasiões especiais para o seu dia a dia. Se você tiver um armário, né, vamos lá, que eu sempre falo disso. Se você tiver um armário bem enxuto, tá, um armário... Assim, você destralhou tudo, tirou. Se você não conhece truque de styling, truque de estilo, o que vai acontecer é que você vai ficar sem opção. Não vai adiantar. Tudo tem que ter um planejamento. Mas é através desses truques que você vai conseguir multiplicar os seus looks. Eu sei que tem um monte de gente né, fazendo e falando Ah, multiplica três vezes o teu guarda-roupa, usa uma peça... Sabe, três looks. Isso é fácil. Você pega uma camiseta e coloca uma calça jeans, uma bermuda, uma saia, beleza. Você está usando ali a camiseta. Mas usar o maxi-colete de uma forma diferente, usar a jaqueta amarrada na cintura, por exemplo, com uma sainha, com uma blusa, uma camisa xadrez, por exemplo, já é outra coisa. São coisas que as pessoas às vezes nem pensam. Então dá para você usar. E assim, são coisas. Eu coloquei algumas coisas mais ousadas. Pra quem gosta realmente assim de moda, de se vestir bem diferente, que é essa calça jeans, a camisa e o top por cima. Não tem nada demais. Você só coloca o top por cima da camisa branca ao invés de colocar a camisa por ou o top por baixo da camisa. Você pode usar também a alfaiataria, roupa oversized, bem largona, tudo monocromático. Isso também é um truque de styling. Não é uma coisa que você ah, simplesmente pegou do armário. Não, tem ali uma combinação. É, ela vai comunicar alguma coisa né, no teu look, na tua imagem. Isso é muito legal. E é, eu considero, indispensável, super essencial. Conhecer esses truques de style. Para fechar este vídeo com chave de ouro. De uma maneira que te impulsione a agir. Porque não adianta nada você ficar aqui me ouvindo falar, falar e falar e não agir, não agir no teu guarda-roupa, em como você monta os teus looks, pensa o seguinte comigo, pensa que toda ocasião é especial, a ocasião especial é hoje, é ir para o trabalho, é para o restaurante, é ir no dating com alguém, é, sabe, encontrar aquela amiga que você não via há anos, todas essas ocasiões são especiais para você, a ocasião é hoje, é você que faz. Para simplesmente de deixar e comece a usar. Usar as roupas que você tem de uma forma inteligente. Porque a gente, a gente passa a maioria do tempo se reinventando. A gente muda pra caramba. O estilo de vida muda, o corpo muda, as nossas ambições. A gente muda de casa, de emprego, de, de país. Então não tem por que você ficar presa a esse tipo de regra. O que é certo o que é errado, o que pode e o que não pode. E eu só posso ser bem vestida em alguma ocasião especial. Então, meu conselho é que você não se prenda a nenhuma dessas regras. Use as suas peças bem legais, faça aquelas combinações maravilhosas e multiplique o teu armário. Tenho certeza, certeza absoluta que você vai conseguir fazer muitas combinações com isso. O que eu quero te pedir agora é para você enviar esse vídeo para uma amiga, para uma irmã, alguém que precisa entender que ela pode estar bonita, bem vestida, bem arrumada, se sentindo bem todos os dias da vida dela e não só num casamento, num batizado, numa formatura. Pega esse vídeo, compartilha já para você não esquecer. E vou falar de novo: se não inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curte esse vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima! Até lá!